Como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que você esteja bem na medida do possível. Meu nome é Agatha, eu sou bibliotecária do IFSP Jacareí e a nossa tarefa de hoje é entender e estudar um pouco mais sobre fontes de informação em pesquisa. Por onde começar a pesquisar? Né? Quais são as fontes mais adequadas, mais seguras para a realização de um trabalho escolar ou até mesmo de um trabalho acadêmico. É isso que a gente vai compartilhar aqui hoje. Para isso, de início, eu sugiro que você tenha papel e caneta em mãos ou algum local no seu celular que você possa anotar para você anotar suas dúvidas. Elas virão, pode acreditar. E é muito proveitoso que elas venham, porque isso faz parte do processo de construção do nosso conhecimento. Essas dúvidas você vai transcrever desse papel ou desse espaço do seu celular para os comentários desse vídeo. Eu vou analisar cada uma delas e responder da forma mais completa possível, para que a gente possa compreender esse processo da forma mais clara. Ok? Combinado? Vamos lá? Para começar, a gente vai criar um personagem, a nossa personagem, é a Paula, ela é aluna do segundo ano do ensino médio integrado e ela recebeu uma tarefa, realizar uma pesquisa sobre a existência ou não do trabalho escravo no Brasil atual. Só que tem um problema... A Paula não sabe quase nada sobre essa temática e além disso ela não sabe nem por onde começar a pesquisa dela. Qual seria o melhor caminho para a Paula realizar esse levantamento bibliográfico para ela começar a realizar essa pesquisa sobre trabalho escravo no Brasil atual? Não vale responder que é jogar no Google, ok? <risos> Porque não é o melhor caminho? Pode até ser um caminho, mas não é o melhor caminho. E eu acho que antes da gente começar, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. O Google é uma fonte de pesquisa, é um buscador, que vai te trazer um caldeirão de informações. Vamos imaginar assim, dentro desse caldeirão de informações, eu tenho informações boas, eu tenho informações ruins, eu tenho informações excelentes, eu tenho informações péssimas, e isso é um problema, porque eu não consigo ter um filtro da qualidade dessas informações. O Google simplesmente vai trazer para você, normalmente, o que é mais relevante. E nem sempre o que é mais relevante tem melhor Qualidade. Qualidade para um trabalho escolar, qualidade para um trabalho acadêmico, qualidade para uma pesquisa científica. Então é um perigo muito grande, sobretudo quando você não conhece sobre o assunto, tomar como a sua primeira referência, o seu primeiro, primeiro local de pesquisa o Google. É um risco de você trazer informações que não são boas para o seu trabalho. Então, o que seria esse levantamento bibliográfico e qual seria o melhor jeito de fazê-lo? Primeiro, vamos entender o que é um levantamento bibliográfico. ok? Tem uma citação uh, da Noronha e da Ferreira que diz assim, Levantamento bibliográfico são os estudos que analisam a produção bibliográfica, ou seja, os trabalhos que já existem, que já foram realizados por outras pessoas, em uma determinada temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do estado da arte, sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, métodos, subtemas, que têm recebido maior ou melhor menor ênfase na literatura selecionada. Olha que bacana! Quando você tem uma pesquisa, se você consegue fazer esse levantamento bibliográfico, ou seja, identificar o que já foi produzido sobre aquela temática específica, mas você precisa saber muito claro quem, qual é o seu tema. No nosso exemplo aqui é trabalho escravo. A existência ou não desse trabalho escravo. E elas também citam a necessidade de você fazer um recorte de tempo. Né? Não dá para pesquisar o trabalho escravo... De quando? De qual século? Nesse acumulado de tempo, né? se eu quero falar do trabalho escravo desde o início da existência do conceito de trabalho escravo, nossa, isso é um, um, um trabalho sem tamanho. Então, eu preciso ter um recorte temporal e também é importante ter um recorte geográfico. Isso facilita, como um funil, eu vou afunilando esse meu escopo de pesquisa e consigo olhar para ele com mais clareza, com mais exatidão, com mais assertividade, tá? Então, a partir dessa definição do que é o levantamento bibliográfico, a gente consegue definir quais seriam as etapas de uma boa pesquisa, de um bom levantamento bibliográfico. Sinalizei aqui, definição do tema, parece óbvio, mas não é. Agora, às vezes, alguns alunos me procuram pesquisando sobre algo e a gente pergunta, mas qual é o tema da sua pesquisa? E a pessoa fala um milhão de coisas, mas não tem claro qual é o tema específico dela. Então, você precisa ter essa clareza, qual é o seu tema. Né? Em poucas palavras, palavras-chave, de forma direta, clara, qual é o seu tema. Depois, um recorte temporal e geográfico. Você vai pesquisar esse assunto de quando a quando, em que lugar de ocorrência. Isso facilita o teu escopo de pesquisa, né? A partir disso, a gente já pode fazer o levantamento das fontes de informação que a gente diz que são fontes de informação humanas. Primeiro lugar que a gente deve pesquisar não é o Google. O primeiro lugar no qual a gente deve buscar boas informações são as pessoas, são os indivíduos. Tem uma outra citação? É, da Duarte, que ela fala assim, a escolha de pessoas como fonte de informação justifica-se por um lado por realizarem mais do que qualquer outra fonte, vou repetir, hein, mais do que qualquer outra fonte, uma filtragem completa, absorverem os elementos mais importantes e não raro por apresentarem uma comunicação mais simples e objetiva. Imagina que a Paula encontre lá no corredor do IFE, ou lá no nosso refeitório, que a gente está morrendo de saudade, é um professor de sociologia, um professor de história, e tem a possibilidade de conversar com ele. Professor, estou fazendo uma pesquisa sobre a existência ou não de trabalho escravo no Brasil atual. Você tem em mente alguns autores que eu poderia pesquisar, começar minha pesquisa sobre esse tema? Perfeito. Tenho certeza que esse docente vai dar o caminho das pedras, porque ele vai sinalizar quais são os principais autores com, com essa questão, é, os principais, as principais fontes de pesquisa, talvez um site específico ou um livro específico, um dicionário, um trabalho, uma tese, uma dissertação que foi feita recentemente sobre esse tema, um artigo de periódico, E ele vai, ou seja, ele vai te sinalizar quais são os caminhos para o onde você deve ir, vai fazer essa filtragem. E mais do que fazer essa filtragem, ele vai te comunicar isso de uma forma simples, de uma forma direta, de uma forma objetiva. Ou seja, as vantagens aí são duas. Uma, você economiza tempo, porque você tem né, o caminho que você deve seguir pra, de uma forma direta, clara, assertiva. E outra, você tem garantia de uma qualidade, que as fontes que esse indivíduo, que é uma referência na área, está lhe passando, já tem uma validade, já foram validadas, já foram é, é, ratificadas por outros pesquisadores, por outros professores. E isso traz qualidade para a sua pesquisa, né, para os itens que você está Escolhendo trazer para o seu trabalho, escolar para o seu trabalho acadêmico. Ok? Então, você tem que sair hoje com essa informação daqui. Primeiro lugar para pesquisar não tem que ser o Google. Pode até ser, mas não é o melhor. O melhor lugar para iniciar uma pesquisa são os indivíduos, são as pessoas que são referências na área. Agatha, não conheço ninguém que seja referência no meu trabalho, nesse trabalho que eu preciso, nesse tema desse trabalho que eu preciso. Então, vamos buscar pelas referências. E não tenha vergonha de buscar lá, no, às vezes, no currículo Lattes, né, de algum pesquisador, etc. Vou tentar fazer um treinamento aqui para que a gente possa aprender a usar o currículo Lattes, quem ainda tem alguma dificuldade, que é um currículo mais específico da área acadêmica, científica. E a gente descobre, às vezes, e-mails, contatos, redes sociais são maravilhosos, porque a gente tem contato com pesquisadores. De mandar um e-mail, de mandar um direct, olha, eu vi que você está pesquisando sobre o tema tal, eu também estou pesquisando nessa área. Você pode me sinalizar quais autores você está utilizando como base do seu trabalho? Ou seja, normalmente quem faz pesquisa tem muito prazer em compartilhar. E a gente só precisa pedir, se comunicar. Né? Esse é o processo. Uma boa comunicação influencia também nessa qualidade da pesquisa. Vamos avançar? Então, avançando nessas etapas aí do levantamento bibliográfico, a gente, depois de conversar com as pessoas, né fazer o levantamento das fontes de informação humanas, a gente vai fazer o levantamento das fontes de informação físicas. Aí sim, a gente vai para uh, pesquisar em alguns espaços, como, por exemplo, as bibliotecas. É, nas fontes de informação física, a gente tem vários locais que guardam informação. É claro, o primeiro deles, a gente sempre lembra os livros, né? Os livros guardam informações relevantes. Mas existem outros suportes físicos que guardam informações, que a gente pode usar na nossa pesquisa. Por exemplo, revistas periódicos científicos, né, revistas que são lançadas com uma periodicidade, ou seja, de tempos em tempos, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de final de graduação, né, dissertações que são trabalhos feitos no final dos mestrados, teses que são trabalhos feitos nos, no final dos doutorados, Normas técnicas, normas jurídicas, dicionários, nossa, dicionários, eu como bibliotecária tenho uma paixão assim por alguns tipos de dicionários mais recentes, mais contemporâneos que além de trazer para a gente o conceito, a definição daquele conceito específico, ele traz uma breve análise e comenta ali quais são os principais pesquisadores que estão estudando aquele conceito. Vou dar uns exemplos. A gente tem, por exemplo, na biblioteca o dicionário de feminismo. Traz os principais conceitos de feminismo e discute brevemente cada um deles. Uh, dicionário de sociologia, que é também uma riqueza. Provavelmente teria essa terminologia de trabalho escravo e poderia ajudar a nossa personagem Paula. Ou seja, buscar dicionários hoje não, ele não traz só o conceito da palavra, mas ele traz a significância, o significado do termo. E isso pode auxiliar no processo de pesquisa com certeza, né? documentos cartográficos, documentos tridimensionais. Existem pesquisas que, por vezes, você não vai encontrar informação somente no livro ou somente num artigo científico. Por vezes, você precisa buscar a informação consultando o próprio objeto que guarda a informação. Ágata, não consegui compreender. Não tem problema, a gente vai trazer um exemplo. Olha esse exemplo aqui. É uma biblioteca pública de documentos sonoros lá no Japão. Ela é uma biblioteca, só que ela não tem livros, é só documento sonoro. Então ela tem CDs, vininhos, é, documentos de vinil, né? Para quem é da época do vinil, né? São os LPs. E tem uma parte também agora de áudios de eletrônicos, MP3, etc. Mas eu quero me ater a esse trecho aqui da biblioteca japonesa sobre os CDs. Por vezes, às vezes você precisa de uma informação que está lá no encarte específico daquele CD. Aquele encarte específico vai ser fundamental para a realização da sua pesquisa. Então, não adianta você consultar um livro sobre o compositor, um livro sobre o autor da letra, da melodia, ou sobre a temática da música. Não, você precisa olhar aquele documento, aquele CD. Porque a informação que você precisa vai estar ali naquele objeto e existem bibliotecas que vão organizar isso de uma forma lógica, estruturada para que facilite o seu acesso você se localizar e você se encontrar aqui na organização desses documentos olha um outro exemplo bacana é o Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos lá no museu eles têm uma organização, por exemplo trouxe aqui de, de pequenos insetos a gente consegue ver aqui algumas borboletas no centro, ali em azul. Dependendo da área da, da biologia que você está estudando, você precisa ver de fato aquele inseto para tentar identificar e a informação que ele vai te passar, né? Por exemplo, variações de tonalidade de cor, variação de tamanho, é, uma construção específica, né, um aspecto específico ali daquele inseto. Às vezes, você ter o um contato físico né, com aquele objeto é o que vai propiciar o avanço da sua informação. Por isso, esse tipo de biblioteca é tão importante. Um outro exemplo, mais pertinho da gente, mais palpável, é o arquivo público do estado de São Paulo. Por vezes, o documento que você precisa ele é tão específico e, às vezes, tão raro. Não existe no Google. Alguns vão dizer, Agatha, como assim não existe no Google? Claro que não. Existem documentos que são tão específicos, tão importantes e tão únicos que eles não estão em PDF no Google, e você precisa buscar locais como esse, como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, para você conseguir localizar e analisar essa informação na fonte, na fonte primeira dessa informação, que seria o próprio documento, né? Esse daqui também é bem interessante, é um exemplo que é uma biblioteca de perfume, para quem né, para os perfumistas. Imagine que você está pesquisando sobre a variação de um tipo de fragrância numa determinada perfumaria ao longo do tempo. Né? Uma tem dado perfumaria francesa ao longo do tempo. Como você vai pesquisar sobre variação de fragrância se, de fato, você não tiver acesso a essa biblioteca de fragrâncias? Então, é, é preciso você ter esse contato direto com cada odor, uma experiência olfativa, digamos assim, para que você possa, de fato, construir o seu trabalho com mais Concretude, com mais assertividade. Esse exemplo aqui é um exemplo pequeno. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Biblioteca de Fragrâncias da Natura, que também é enorme, é excelente e eles guardam ao longo do tempo as fragrâncias desenvolvidas não só as fra fragrâncias, para o pessoal que é administração, eles guardam também as embalagens, né os rótulos que foram feitos e desenvolvidos ao longo das décadas para que se possa formar um processo histórico de construção da marca, então isso é, isso é importante, não tem como você falar é, sobre o formato de uma embalagem sem de fato às vezes estar olhando, é muito muito mais, é muito mais evidente, é muito mais claro fazer essa pesquisa, se fosse uma pesquisa desse tipo, olhando a embalagem, olhando esse formato de forma direta e clara. Por isso que é importante pensar nessas fontes de informação que são físicas, que são palpáveis. Ela ajuda até o pesquisador a clarear as ideias. E quanto mais claro você, como construtor do trabalho, de uma pesquisa acadêmica que você tem, o seu tema de pesquisa, o seu recorte geográfico, o, o recorte temporal e o seu objeto, quanto mais claro isso fica, melhores, melhor tende a ser os resultados e também é, a, a discussão ali, o seu resultado final, digamos assim. né? Você consegue resultados de pesquisa muito melhores, se isso está claro para você. Ok, Agatha, ah, vamos avançar. Definimos o tema. Fizemos a definição do recorte de tempo e espaço. Buscamos as informações humanas para economizar tempo e ganhar qualidade. Buscamos as informações físicas e agora sim a gente chega no momento de coletar as informações virtuais. E aí as informações virtuais é, são potencialmente boas, mas também são potencialmente perigosas. Tem que ter um crivo muito bom na seleção dessas informações virtuais que nesse momento que a gente está agora, principalmente, às vezes tendem a ser a nossa principal fonte de informação. E às vezes eu pergunto para os alunos: por que você escolheu esse autor? Aí, às vezes o aluno me diz: ah, Agatha foi o primeiro que apareceu no Google. Não, não pode ser esse o critério de seleção. Ou, por exemplo, ah, Agatha, não tem autor que fala sobre esse tema. Como não tem? Como você sabe disso? Ah, eu pesquisei lá no Google, não apareceu nada. Se não tem no Google, não existe. Não, a gente está começando a observar que existe uma infinidade de informações que não estão no Google ainda, né? Ou oh, pior ainda, tem lá o conceito, a definição, a discussão, e eu pergunto, nossa, quem é o autor que você embasou essa, esse levantamento bibliográfico? Ah, eu não sei, eu peguei esse texto num site da internet, mas eu não sei muito bem quem é o autor. Opa! Opa! Se você não sabe quem é o autor, de qual instituição esse autor é e de quando, quem é ele, quando ele escreveu isso, provavelmente essa não é uma boa fonte de informação para você levar para o seu trabalho. Porque quem garante que ela é verdadeira? Se você mal consegue identificar naquele site quem foi que escreveu. Ou seja, se você não consegue identificar o autor... É uma informação que você não pode nem cogitar a utilizar no seu trabalho acadêmico, porque ela não tem uma referência, ela não tem uma segurança, ok? É, quando a gente pensa em levantamento de fontes de informação virtuais, nossa, realmente é uma infinidade a gente tem os livros virtuais nossa biblioteca virtual da Pearson é um exemplo disso aliás, tem uma fonte tem quase 9 mil títulos lá dentro da biblioteca virtual da Pearson a entrada está sendo feita pelo swap, se você não visitou visite a biblioteca virtual da Pearson porque ela está excelente ela vai contribuir muito para os os trabalhos nesse período de isolamento social. É, periódicos científicos no portal CAPES, a gente pode fazer um treinamento sobre o portal CAPES. Tantos trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, normas, dicionários, ou seja, todos aqueles outros documentos que eu citei lá nas fontes de informação é, físicas, eles também tendem a estar disponíveis no formato visual. É virtual. O que é interessante sinalizar aqui são dois, duas questões. Um, são os vídeos do YouTube. Agatha, eu posso usar vídeo do YouTube no meu trabalho acadêmico? Pode. Depende. Qual o vídeo do YouTube é? Quem é o autor nesse vídeo do YouTube? É uma autoridade sobre o tema? se for, claro que pode, vou dar um exemplo de bons vídeos do YouTube ah, algumas, alguns congressos acadêmicos, algumas palestras, algumas aulas de professores das mais diversas universidades desse país, que estão sendo disponibilizados agora pelo YouTube né? então assim, se você conseguir identificar quem é o autor e é uma referência, é de uma instituição referendada, claro pode usar, por que não? A norma BNT, a até traz orientações de como você fazer citação e referências de vídeos que estão no YouTube. Agora, se for aquele vídeo que já começa pedindo para você ah, se inscrever no canal, clicar no sininho e que vai compartilhar com você, um conhecimento que não tem fundamento, que não tem embasamento científico, desconfie, talvez não seja a melhor fonte de informação para levar para o seu trabalho, ok? E o outro é o Google, que a gente está falando aqui há um tempão. Agatha, ah, posso usar? Devo usar o Google como buscador? Pode, deve, mas com os olhos bem abertos, né? Lembra disso, o Google é um imenso caldeirão com muita coisa boa e com muita coisa ruim lá dentro. Você tem que colocar a mão com muito cuidado para fazer uma seleção assertiva. E eu vou dar algumas dicas para você de como fazer essa seleção. Mas agora a gente vai fazer uma pausa nesse vídeo a gente viu levantamentos de fontes de informação levantamento bibliográfico falamos de fontes de informação física fontes de informação virtuais, falamos de fontes de informação humanas agora a gente precisa dar uma pausa concatenar um pouco as ideias talvez você precise voltar um pouco e reouvir alguma fala reanotar essa dúvida nesse papel e colocar nos comentários do vídeo para que a gente possa ir respondendo ao longo do processo, ok? Então vamos dar uma pausa aqui para o conhecimento assentar. Vai pensando aí sobre as suas dúvidas e deixa nos comentários. Em seguida, a gente vai continuar falando sobre Google e aí eu vou dar algumas estratégias práticas para que a gente possa utilizar no Google para facilitar o processo de tirar desse caldeirão as informações boas e tentar descartar as informações que não são boas, combinado? Dá o pause aí e a gente já volta. Pausa feita, podemos continuar. Dúvidas já descritas lá nos comentários. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Google. É, primeira coisa que eu queria perguntar é qual Google você utiliza? Como assim, Agatha? Google é Google. Não necessariamente, né? é, existem diversas plataformas do Google e dentro do site Google a gente consegue observar algumas possibilidades diferenciadas do que simplesmente o www.google.com.br, que é o mais comum, o mais utilizado. Vou dar um exemplo, o Google Acadêmico. Algumas pessoas desconhecem o Google Acadêmico, Agatha, ah, nunca ouvi falar deixa o Google com uma gama de informações mais gerais e o Google acadêmico, que é uma parte do Google que vai estar direcionada para a pesquisa acadêmica. Essa área do Google tende a ter informações é, com mais qualidade ou informações onde você consegue identificar mais claramente quem são os autores, em que instituição esse autor é, pesquisa, né? Então, assim, normalmente esse Google vai trazer para você livros técnicos, artigos científicos, né? É, sites com uma discussão um pouco mais rebuscada sobre os temas. Então, é um Google que a gente tende é, a confiar um pouco mais e que a gente pode criar o hábito de utilizar com mais frequência, ok? Porque os termos pesquisados, dependendo da área de informação, eles vão ser mais exitosos, com mais qualidade. Um outro tipo de Google que vale a pena usar, dependendo da sua pesquisa, é o Google Imagens. Né? É um Google que vai trazer somente a parte de imagens. E é interessante porque na hora de ilustrar um trabalho, a gente precisa buscar imagens que sejam em fontes Vida é dignas também, né? Você não pode trazer uma imagem sobre trabalho escravo no Brasil atual, como é o caso lá da nossa personagem Paula, sem ter alguma referência de que aquela imagem sobre trabalho escravo... É real, é condizente quem é o autor. Assim como né, a informação escrita, a informação imagética também tem um autor, também tem uma data, também tem uma fonte. E a gente precisa verificar se essa informação também é real para trazê-la para o nosso trabalho. Né? Então, é... vale a pena pesquisar e investigar essa questão do Google Imagens. Uma outra sugestão que os alunos apresentam para ela, é, muitas vezes é... Agatha, eu tenho aqui um autor falando, uma foto dessa pessoa X, né? E eu queria até botar no meu trabalho, mas eu não tenho certeza se, se essa pessoa é de fato quem está dizendo que é, né? O Google Imagens é bacana, por que você faz? Você faz o upload da imagem que você tem. Eu tenho uma, uma imagem, por exemplo, do Milton Santos, um grande geógrafo. E estou na dúvida se aquela foto é de fato do Milton Santos. Então, eu posso fazer o upload dessa imagem no Google Imagens. E ele vai trazer para mim imagens similares e vai me dizer onde essa imagem está, em qual site essa imagem está, e vai me trazer informação textual sobre ela. Então eu posso, a partir da conferência de vários sites, de várias fontes de informações diferentes, confirmar se aquela foto é de fato do Milton Santos, daquele geógrafo, ou não. Então, no Google Imagens eu não vou digitar um texto e ele vai me trazer uma imagem. Não, não é isso. Eu vou fazer o upload de uma imagem e ele vai me trazer informações sobre aquela imagem. É uma busca imagética, não é uma busca textual. Vale a pena anotar e depois é, fazer o teste, né? Experimentar como é que seria esse processo de busca dentro do Google para quem nunca utilizou ainda, ok? Estratégia de pesquisa, fontes de informação no Google. Agatha, como é que eu faço? Primeiro problema, muita gente tem dificuldade de achar coisas boas no Google porque você não consegue informar para o Google o que você quer. Você tem que dizer de forma muito clara e muito direta o que você quer para que o resultado seja Adequado, que você fique feliz com aquele resultado, né? Então, assim, você tem que pensar nessas palavras-chave que você vai jogar no Google. A melhor combinação para encontrar o seu objeto é, a ser pesquisado, a ser estudado, tá? Também tem a questão de utilizar as ferramentas. Essas ferramentas avançadas do Google, elas vão te facilitar tempo, elas vão te... É, Facilitar, otimizar o teu trabalho. Que ferramentas são essas, Agatha? Vou tentar sinalizar. Logo depois da caixa de diálogo, aqui onde você digita ali a sua palavra-chave, existem algumas opções, né? Se você quer todas, se você quer notícias, vídeos, imagens, mapas e lá no finalzinho tem ferramentas. Quando você clica nessas ferramentas, você consegue na terceira linha fazer um filtro. Você pode filtrar pelo país, você pode filtrar pelo idioma, você pode filtrar pela data. É interessante essa questão do filtro de data para que você não use informações desatualizadas ou informações mais antigas no seu trabalho. Então, você consegue fazer um filtro básico aqui utilizando as ferramentas do Google. E é bastante interessante. Há também nessa questão de opções avançadas do Google, que você pesquise imagens para utilizar no seu trabalho. E ao pesquisar essas imagens, também clicando lá na segunda linha, em imagens, ferramentas, na terceira linha ele vai te dar opções, opções como tamanho da imagem, cor, tipo tempo dessa imagem, direitos de uso, vou dar uma pausa aqui, direitos de uso. Quando a gente usa imagens no, no, nos nossos trabalhos, o ideal é que a gente use imagens que não tenham direitos autorais. Eu não posso pegar, por exemplo, uma fotografia maravilhosa do autor X e levar para o meu trabalho sem citar quem é o autor. Aquele é o trabalho daquele fotógrafo. Então, ele precisa ter referência. Eu preciso dizer a autoria. Ou eu preciso usar imagens que não tenham direitos autorais. Como é que eu faço isso? Aqui nesse tópico de direitos de uso, eu posso selecionar, por exemplo... Imagens sobre o selo Creative Commons, que são imagens que são abertas, que você pode sim utilizar porque ela tem licença livre. Então você não precisa, não tem a obrigação de referenciar o autor. São imagens de uso comum, de uso geral. Também é possível fazer esse filtro por meio aqui das ferramentas do Google. Uma outra possibilidade... Dentro do Google, esse segundo passo que eu falo, além de utilizar ali as buscas avançadas, é, depois de escolher suas palavras-chave, evitar o uso de artigos, pronomes, preposições na busca. Isso só confunde o processo. Então, se você vai procurar apoio ao cliente, esse ao vai ser desnecessário. Usa apoio cliente. Eventos em escolas, não usa o em, senão o Google vai procurando um monte de coisa que tem a expressão em. O que, que esse em vai trazer de relevante? Nada, só vai confundir, vai poluir os seus resultados. Então, tira esse em. Uh, por exemplo, uso verbo irregular, é muito mais direto, né? Ou oh, para quem é da área do design, design de interiores no Brasil. Tira o de, tira o no, vai enxugando todos os artigos e as preposições. Alguns pontos a gente vai até utilizar, mas eu vou mostrar um outro jeito, tá? No geral, de início, para início da conversa, você não precisa usar. Pensa nas palavras-chave principais, digita as principais, ok? Se necessário você vai usar aspas. Como assim aspas, Agatha? Dentro do Google, isso. Por quê? Quando eu digito assim, abre aspas, apoio ao cliente, fecha aspas, ele vai procurar esse termo completo, apoio ao cliente. Ele não vai procurar palavras separadas. Se eu tiro as aspas, ele vai procurar tudo que tem apoio, tudo que tem ao e tudo que tem cliente. Imagina o resultado disso, a confusão que não vai ser. Mas se você abre aspas, diz apoio ao cliente, fecha aspas, ele vai trazer essa terminologia de forma exata. Mesma coisa, a expressão, por exemplo, design de interiores, entre aspas, Brasil. Ou seja, ele vai me trazer tudo que tem a referência de design de interiores e junto essa expressão, Brasil. Então é uma possibilidade de você utilizar essas aspas nos termos compostos. Um outro exemplo aqui, ó: relações humanas entre aspas. Você vai procurar somente esse termo específico. É, é possível também usar operadores booleanos. O que são operadores booleanos? São termos que você vai indicar para o Google para que ele faça alguns processos matemáticos. Por exemplo, você quer procurar é, relações humanas, mas com foco em administração. Resultados que são oriundos né, da área da administração de empresas. Então, você pode colocar lá, abre aspas, relações humanas, fecha aspas, and. Esse and vai estar em caixa alta para poder facilitar o entendimento do Google no processo de busca. A administração, administração, and abre aspas, relações humanas, fecha aspas. Ele vai juntar, ele vai somar esses dois termos e vai te trazer o resultado somente que tenham esses dois termos aí em conjunto. Uma outra possibilidade é o OR, ou seja, administração gestão, ou ele vai trazer essas, esses dois conjuntos, porque tem algumas palavras que tem essa, perfeita, essa característica dos sinônimos, né e a gente não sabe muito bem como elas estão expressas nos trabalhos, então talvez seja necessário em algum momento você utilizar essa questão dos sinônimos para é, ampliar a sua busca se for necessário, mas muito mais do que ampliar, às vezes a gente quer excluir, Vou dar um outro exemplo. Você está pesquisando sobre pesquisa escolar. E aí que você começa a pesquisar sobre pesquisa escolar, vem muita coisa sobre a área acadêmica, né? pesquisa acadêmica. Não, vamos dizer que você queira só pesquisa escolar, ali da escola mesmo, e não da área do ensino superior tá vindo tudo muito misturado, tudo muito confuso. O que, que você pode fazer para excluir? Colocar o sinal de menos, colocar um tracinho antes do acadêmica. Eu vou fazer assim na pesquisa do Google. Abre aspas, pesquisa escolar, fecha aspas, espaço o sinal de menos, e sem dar espaço, grudadinho com a palavra acadêmica, esse sinal de menos, sinal de menos, grudadinho, acadêmico. Então, ele vai trazer só o que tem o termo pesquisa escolar. E se tiver alguma coisa de acadêmico misturado junto, ele vai fazer esse processo de exclusão. Já faz uma limpeza aí nos seus resultados. Já facilita bastante para você, com certeza. E aí, curtindo as dicas? Né? Eu acho que a intenção é essa, trazer algumas coisas que facilitem para você. Dentro do Google, você pode digitar expressões coringas. Essas expressões são ótimas assim para facilitar a busca de informações, otimizar, né? tornar esse processo de busca mais rápido. Por exemplo, você está buscando sobre Moodle, mas você não quer buscar sobre Moodle no Google inteiro, você quer pesquisar o que há, o que se diz sobre Moodle dentro do site do IF, só no site do IF. Como fazer isso? Você pode utilizar a expressão site dos pontos. Vai ficar assim, site dos pontos, você vai digitar o site que você quer pesquisar, perceba que não tem espaço, vai ficar site dos pontos e você vai dar um espaço e você vai colocar o que, que você quer pesquisar nesse site. Entre aspas, eu quero pesquisar, por exemplo, a palavra mudo. E aí ele vai me trazer esse resultado. Bacana, não é? Uma outra possibilidade é você buscar sites relacionados. Por vezes você achou um site muito interessante para sua pesquisa e você quer buscar sites que se relacionem com ele. Então você pode utilizar essa ferramenta aqui, que é o Related, que você vai colocar o termo, dois pontos, o site que você tem, que você sabe, que você já conhece, e ele vai te trazer todos os sites relacionados com aquele, próximos que tem o mesmo assunto ou a mesma função ou o mesmo objetivo. Outra possibilidade é o DEFINE, e você é muito útil o DEFINE, porque você pode utilizar o DEFINE, dois pontos, o termo que você está procurando definir. É claro que estamos falando de Google. Agatha, o DEFINE do Google vai me dar definições tão contundentes, abrangentes e sólidas como, por exemplo, um dicionário específico da área? Claro que não! Né? Então, você tem que saber medir, porque às vezes a definição que vai aparecer aqui para você tende a ser às vezes rasa, pode ser perigosa, pode conter erros, mas é uma possibilidade. E é o que a gente pretende apresentar aqui para vocês. São possibilidades, são fontes de informação. E aí a gente precisa começar a utilizar... Porque é usando que a gente aprende a fazer esse processo de filtrar o que é bom, o que não é bom. Esse, essa, essa, essa, essa tradução, né, essa essa definição de significado que o Google traz, ela é muito básica, muito basilar. Por vezes pode ser útil, ok? Mas cuidado em inseri-la nos trabalhos acadêmicos. Ela está pautada em quê? Em qual autor? Em que instituição? Em que data? Ou seja, todos aqueles critérios que a gente precisa observar para identificar se uma informação tem qualidade ou não. Tudo bem? Chegamos ao ponto que eu vou trazer dois presentes para você. Eu devia ter contado que queria trazer presentes, né? Já no início do vídeo. Mas deixei esses dois presentes para o final. É, um, são do, duas ações dentro do Google que eu uso com, muito, com muita frequência. Que me são muito úteis enquanto estudante, que ainda sou. Enquanto bibliotecária no meu trabalho profissional enquanto pessoa, né? e é, eu queria compartilhar com você que é o file type. O que é o file type? O file type dentro do Google, ele vai dizer para o Google qual é o formato do arquivo que você quer recuperar. Então, por exemplo, você está pesquisando gramática, mas se você botar só gramática no Google, nossa, vai vir naquele caldeirão de informações. né? Então, você pode dizer para o Google que você quer gramática, mas você quer no formato PPT. Você quer só as apresentações em PowerPoint sobre gramática. Ao dar Enter, ele vai te trazer diversas apresentações de PowerPoint com a temática gramática. Ai, Agatha, que maravilha! Serão todas boas? Claro que não! Não? Você vai precisar analisar uma por uma para avaliar qual a fonte de informação é, e a qualidade da informação que, vão, que vai estar dentro desse PowerPoint. Mas ele já vai te facilitar para trazer no formato que você precisa. A mesma coisa é PDF. Ah, Agatha, eu gostaria de saber se, por exemplo, eu tenho PDF é, desse capítulo aqui no Google. Como eu faria isso? File type. PDF, perceba que eu não tenho espaço, e entre aspas, poderia colocar o capítulo é, do artigo periódico ou o título do artigo científico que eu estou procurando, é uma fonte útil de informação, te facilita muito tempo, porque já traz no formato que você precisa. Uma outra dica interessante é, dentro do Google, principalmente quando você está buscando imagens, você utilizar essa pesquisa termos em inglês. Por quê? Quando você pesquisa o termo em inglês, ele vai buscar uma gama de imagens que tende a ser muito maior e tende a te trazer muitas imagens com qualidade, né? as pessoas às vezes perguntam, ah, Agatha, ficou tão interessante essa imagem nesse PowerPoint que você colocou, quando eu busco imagens no Google, eu não consigo achar uma fonte de informação tão boa de imagens, então fica como dica, começar a trazer suas buscas para o idioma inglês, né? o, o, o escopo da pesquisa, o resultado, né? O resultado dessa pesquisa tende a ficar muito diferente de quando você faz essa, essa pesquisa somente em português. Ele fica mais amplo e tende a trazer informações e imagens com uma qualidade bem bacana, ok? Vamos voltar à Paula? E aí, Paula, ficou mais claro para você? Só relembrando, né, ela era aluna do ensino médio, precisando fazer um trabalho sobre trabalho escravo no Brasil atual, não sabia quase nada sobre o tema. E a gente pensou quais etapas a Paula poderia fazer para realizar esse levantamento bibliográfico. Tenho certeza que no início do vídeo você pensou jogar no Google e hoje você tem uma... Espero que nesse momento você tenha uma outra percepção do que é necessário fazer para a construção de um bom levantamento bibliográfico. Vamos recapitular? Definição do tema tem que estar clara. Qual é o tema do seu trabalho? Sempre se faça essa pergunta. Se você demorar para responder, digira, faça digestão. Faça a digestão um pouco melhor desse tema para depois colocar a mão na massa da sua pesquisa, definir o recorte temporal e geográfico, qual é o recorte de tempo, qual é o recorte geográfico, de onde você está falando, aí a partir disso vamos buscar as fontes de informação humanas, quem são as referências nessa área, vai te economizar tempo e vai ampliar a qualidade do seu trabalho, Quais são as fontes de informação físicas que são possíveis de serem encontradas nesse momento? A gente vive um momento de isolamento social que, por vezes, você não vai poder ter acesso a essas fontes de informação física, né? neste momento. Então, você vai ter que recorrer direto às informações virtuais. Mas, passando esse momento de pandemia, e ele vai passar, logo, logo ele vai passar, a gente vai poder recorrer às informações físicas como uma segunda opção às informações humanas. E falamos das informações virtuais, né? que é o mundo online, que vai muito além do Google. E mesmo quando a gente usa o Google, o Google vai além do Google. A gente precisa saber como pesquisar, como buscar as palavras-chave, buscar os formatos de arquivo para ampliar a qualidade da nossa pesquisa. Depois disso tudo, depois de fazer uma leitura, uma seleção, organizar o um material que você de fato acha que vale a pena usar, aí sim é hora de abrir o Word e começar a escrever. Muita gente diz assim, ah, eu tenho a síndrome da tela branca, já ouviram falar nisso? É... Eu abro o Word, eu não sei o que escrever sobre a minha pesquisa. Opa! Escrever é um processo, é uma etapa final do processo, né olha quanta coisa a gente fez antes da redação do texto, né então a gente pesquisou, a gente leu, a gente selecionou, De, desse material que a gente selecionou, aí sim a gente vai ler, vai organizar para depois escrever. Se todas as etapas tiverem sido feitas, essa síndrome da tela em branco não acontece porque você vai ter tantas ideias na cabeça e tantas ideias boas sobre o que você está pesquisando que a dificuldade talvez vai ser como organizar e como concatenar tudo isso, dar um formato lógico, coerente, fluido para a redação do seu trabalho. Mas a tela em branco eu te garanto que ela não vai ficar, certamente, tá? Aqui estão as referências que a gente citou lá de levantamento bibliográfico, fontes de informação da Duarte, do trabalho da Noronha e da Ferreira. Quem quiser pesquisar um pouco mais, ler mais um pouquinho sobre, sobre elas... E aqui estão os contatos da biblioteca, né? Todos os comentários que estão nesse vídeo, ficou com alguma dúvida do Google, alguma coisa que não funcionou, não deu certo, ou, Agatha, eu sei um outro caminho, eu faço de um outro jeito, compartilhe, porque aí nos próximos vídeos a gente vai aprimorando essas dicas e vai ampliando essas dicas, tá? É, então, todos os comentários que estão aqui no vídeo, eu já vou fazer o processo de responder um a um. Okay? Mas se você quiser entrar em contato comigo por outros meios, tem várias possibilidades, tá? O e-mail da biblioteca, o bibb.jcr, tem o meu e-mail específico, que é o agatha.souza tem o telefone de WhatsApp, a gente tem o um atendimento agora nesse período de pandemia pelo WhatsApp, você também pode entrar em contato com a gente. Estamos lá no Facebook, como Biblioteca FSP Campos Jacareí, curta a página para você receber as nossas informações e o YouTube, que é o Biblioteca FSP Campos Jacareí também faço como sugestão a inscrição no canal, pelo simples motivo de quando a gente lançar um vídeo novo, você já tem ciência, né? O próprio YouTube já te direciona que foi lançado um vídeo novo nesse canal e eu acho que é interessante. A gente está fazendo alguns tutoriais de como usar uh, a Plataforma Brasil, como utilizar a Biblioteca Pearson, a gente deve construir alguns sobre a Biblioteca Capes, então é interessante que você tenha esses tutoriais e algumas aulas específicas também como foi essa de fontes de informação, tudo bem? Estamos também abertos para sugestões, críticas, dúvidas. Converse com a gente, sinalize as suas necessidades, que a gente aqui, enquanto biblioteca, a gente trabalha com informação. E a gente está muito disponível para levar melhor informação para você, mesmo não estando fisicamente junto. Né? Estamos separados, fisicamente, mas a gente continua é, juntos nesse processo de construção do conhecimento e construção do aprendizado, tudo bem? Um abraço para você, foi um prazer estar esses momentos aqui com vocês, obrigado por ter me ouvido e compartilhe comigo aí o seu conhecimento também. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!